Boa noite, hoje é 29 de junho O jornal Mundo da Expressão é, Vai abordar um tema hoje Como está situado o Brasil moral, moralmente Dentro do ponto de vista hermético Gostaria de chamar o professor Adil de Assis Para nós fazer uma abordagem dessa questão Boa noite nós Vamos abordar de uma forma um pouco diferente Os princípios morais da região o atual momento no hum. princípio hermético dá para você dar uma colocação que seria os princípios herméticos é, dentro do dentro da antropologia hum. se busca a a origem do infinito a origem do infinito No infinito ou seja alguns laços anteriores antigamente se tinham buscavam assim no infinito em vários deuses, depois um único deus, e em alguns, alguns países, na, na Ásia, busca a parte da né, outra parte, mais ligada né, essência, aqui mais material. Mas os, o, o Hermes, é, ele era egípcio, né, é um Hermes Tremigisto era mestre, mestre, mestre, que deixou leis que até hoje é praticada chamadas leis herméticas que é, tem sete leis que são o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio da causa e efeito o princípio de gênero. E nesse âmbito, é, surgiram é, vários grupos buscando esse conjunto de ensinamentos do Hermes do é, Dentro do, do processo grego, é, os, os oráculos, nos chineses, o Xing, e, então ele deu, deu um conjunto onde busca a verdade na realidade que está clara, mas ao mesmo tempo Há uma verdade onde as pessoas estão sendo conduzidas Por um grupo que contém os poderes do pensamento Do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo E da causa e efeito do gênero quando analisamos o Ter disse que é considerado um dos monomestres um que o mundo egito já teve, que formulou esses conceitos, o princípio do mentalismo, o princípio dos comércios, tal como se citou, e hoje como tema como se encontra o Brasil moralmente, dentro, dentro dessas leis, será é possível se traçar o um princípio básico. O que está acontecendo no um conjunto moral do Brasil dentro de uma lei médica? Dentro da, da, do tempo, da, do princípio primeiro princípio do mentalismo, é o espaço, tempo e mobilidade. Está sempre encoberta por uma realidade substancial. Está encoberta por uma realidade substancial. Você quer dizer, meu os fatos e os fenômenos econômicos que estão operando na sociedade brasileira, de alguma forma está encoberta por uma maioria, que não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Então, é, quando o um indivíduo ele é efetuado pelo poder, está para o poder, é, pode-se criar vários tipos de patologia, até a neurose coletiva. Né? Exato o princípio que está dirigindo está é, jogando todos os seus princípios mentais é, da sua realidade dentro do, do processo que ele acha verdade no povo o ele caracteriza que a mobilidade está sempre coberta na sua realidade substancial quer dizer o que tem de substância em termos moral e econômico ele está de alguma maneira caluflado e não vem à tona para a maioria. E como o cidadão um pouco mais espiritualizado é como você pode captar essa situação? Tem... a parte que eu não gostaria de, de falar que é a fome. <coughs> que é a realidade. Que é a realidade. Aí que é a, a verdade fundamental. Você diz que a maioria do povo brasileiro está passando fome. Está passando fome e o mundo também, uma boa parte, por causa de alguma realidade substancial que um indivíduo ou um grupo de indivíduos buscam nesse conjunto de doutrinas econômicas uma, um, uma verdade que é dele, que vai se tornar um mentalismo, uma mentalidade que vai jogar no meio de comunicação, como está jogando agora, joga na TV, cria-se um corpo substancial. O corpo substancial está criado. Aí é uma realidade substancial onde pode, né? onde as aparências parecem que são do universo, que parece que está tudo parado. Quem deu essas condições, segunda lei, esse espaço dessa mobilidade, chegar a essas forças tão negativas, ao ponto de assumir a personificação do poder dentro do possível doméstico mentalista. São dois. Dois mais dois? Quatro. Quatro, quatro mais oito? Aí, multiplicando-se, um indivíduo com um verbo. o verbo... Com o verbo ele tem dentro do poder emanado por um clã, por uma família, por um, um chefe de Estado, ou por um primeiro-ministro, sou a um... é favor do parlamentarismo. Viu? Mas é, é outra coisa. Um poder substancial, ele vai junto com outro grupo, forma-se um conjunto e cria um corpo doutrinário. Ele, ele é junto um corpo doutrinário que estabelece leis econômicas, leis é, jurídicas, leis jurídicas, é, que é uma, são realidades substancial para aquele momento histórico. O, o, o, o sujeito... Hoje nós vivemos um, uma, uma condição de... O Brasil eu, eu considero uma neurose coletiva de fome, onde a, a realidade substancial está sendo coberta como verdade fundamental. É. Segundo o primeiro princípio da lei emérgica. É, esses são os princípios que tem essa parte. A substância é, é aquilo que oculta debaixo de todas as manifestações exteriores. Uhum. Quer é dizer, o seguinte, a situação, por exemplo, imposta ao Brasil, um aspecto moral encobrindo o é seu culto debaixo de todas as manifestações exteriores. Você poderia mostrar exemplos, essas manifestações exteriores seriam o que? Um conjunto de artifícios bem montado e consegue camuflar a verdadeira realidade que está passando no país? E às vezes remética? É às vezes herméticas, é é, a gente parte do princípio, o ser humano tem que estar bem espiritualmente para poder conviver bem a sua vida econômica, sua vida amorosa no Brasil, se encontra numa situação... Não só o Brasil, que é o Brasil? Não, o Brasil, não. Brasil, Eu, Eu falo que é o foco nosso Brasil, né? Então, debaixo de todas essas manifestações exteriores, um exemplo é as exportações. E as importações. Essa é uma, uma, uma manifestação exterior. Indivíduos que tem o poder da república, que é nós, res, povo, significa república, o que significa? Res, coisa, pública, coisa do povo. O povo não sente que é dele, por causa desse mentalismo, de achar que nós temos que vender para o exterior todo o nosso excedente. Nós temos que privilegiar um, um grupo e nós aqui temos um chegar lá no carrinho de supermercado e ver um que não podemos comprar um quilo de hoje. O ano passado a carne custava 5 reais, carne, milha, carne, 5 reais o quilo, hoje são os, eh, 15 reais, são um, 15, é, dar, 24. Aí o cara fala de infração de 6%? É, é a realidade substancial. É atual política econômica. Essa é, é a realidade substancial que tem, que está oculta debaixo das manifestações. Das manifestações. dentro no horizonte médico. Exatamente. Agora, diga uma coisa, o princípio da polaridade, a medida que ele coloca. Essa polaridade na sociedade do Brasil. Ele cola essa realidade substancial com verdade. A maioria aceita. Como se fosse normal, esse carrinho vazio, essa carne tão cara, essa exportação de tudo que é benefício para fora. É, em termos morais, não seria uma assim. Os extremos se tocam. Os se tocam. Os opolos, né? No, opolos, no caso do princípio da polaridade, os, os, os, os polos se tocam, mas não, não se ligam. Não se ligam. O sim e não. O sim e não. Só que no princípio de polaridade sempre tem o um princípio de ligação. De ligação. Onde um empresário Brasileiro, o rei da soja, rei das. De... Mas a soja grande sempre está lá fora. É, a rei da soja deve estar lá fora, a soja. Que você o excedente fica aqui. O, quem planta tá feijão só é só um pequeno, um proprietário. É, que o grande está lá fora, feijão. Bom, esse, essa, essa ligação de polaridade de si, porque tem outro lá. Pegando o Entra na mesma polaridade. Entra na mesma polaridade. Então é, são grupos que mantém-se privilégio é entre eles, entre um país ou outro, entre o outro, ou outro, e assim vai. Então, dentro da lei germética, o Brasil está moralmente numa situação delicada. Está é, com um, um, um grau de assim, mal e está com povo Maria é frio. Mas segundo a Lei Hermésia, Scurio o seguinte, que compreendemos que para que uma coisa desagradável e entre uma outra vibração em um movimento melhor, mesmo passando por de perspectiva de popularidade, conectando com outras, como seria que nós podemos destruir essas forças tão negativa que está solopando o poder? em troca de uma situação de uma outra polaridade positiva ou emeticamente, emeticamente nada, nada está parado nada está parado pra ontem foi ontem ontem foi ontem, ontem, ontem. Getúlio Vargas morreu Vargas morreu Fernando Henrique governou, governou. Lula governou. governou e a Dilma está governando mas parece que o ritmo é o mesmo o ritmo, para, o ritmo é o mesmo, só que não, no, na questão de polaridade, o ritmo continua o mesmo. não o ritmo continua o mesmo. Então, o, o ritmo sempre mantendo um grupo, o mesmo, o no grupo. Mesmo, só muda o, o personagem. O personagem o ritmo econômico, social, político, moral, continua o mesmo. Continua o mesmo, é, é e, e ela, ela, ele atingiu o centro do poder que fala. O centro do poder. E, e ele não quer largar do poder. Isso que é o problema, porque aí tudo muda. Aí o brasileiro está acostumado com essa não mudança que eles passam, que é esse é o princípio de, de vibração, né? Hum. Ele vê, vê, bota uma televisão que vai melhorar. Vou fazer um corte aqui. É, vai, tô, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí o povo, oh, a massa, como está a mercê desse, desse princípio de mentalismo? Que o ele eu não acha que, é pra... que tem o poder? Porque dentro do, do Hermes, dentro Hermos do Registro, ele fala assim, você tem poder com Deus. Ou com onde está? você, você que está com Deus. Você está com Deus. Está com Deus. E nenhum pode, nenhum, né? nenhum líder, mas não é um exagero. Mas você está com o poder do amor da sinceridade, da honestidade, da calma, da paciência. E aí? Eu pergunto. O brasileiro está em paciência. Dia 18 vai ter uma manifestação. Dia 18 16. Uma manifestação que vai ser impeachment. Mas você já não acha que está sendo já o, a manifestação do ritmo? É a manifestação do ritmo. Porque nada está tudo parado, nada está tudo tá parado, para passar 200 anos, 300 anos, 400 anos, é 5 mil anos, 10, 20 mil anos, as mudanças acontecem quando o ritmo é mudado por uma maioria, mas aí entra em que vai entrar um outro no um poder que possa melhorar, mas como é que morar pode... Morramar os ritmos. Morramar os ritmos. Como é que se pode mudar novos ritmos formando novas leis? Essa que é a lei hermética, ela, ela fala assim, na, há mudanças, nada está parado. Eu sei o ritmo. Então, quando a gente se mantém o presidencialismo como está hoje... Viu que o ritmo está parado. O ritmo dele está parado. ritmo de todas as forças aí ver que toda a parte econômica não privilegia o mercado interno, está parado. Eu, eu admiro uma pessoa que, vou ter que, que é, falar o nome dele, a Diniz, que ele tem uma extrema, extrema capacidade como, como comerciante e como homem de negócio, de comando. de comando, e ele tem uma capacidade também de ritmo, onde, ritmo. De ritmo, onde ele, se pudesse, se o governo falasse assim, está aberto para isso, você pode exportar qualquer coisa do mundo todo para jogar no seu supermercado extra, nos, nos mercados que ele tem aqui, você pode buscar o mundo todo, eu diminuo o preço. Das, que você, olha só, que você vai pagar o imposto do, do, do, do, do, do avô, do feijão, que sei lá, da China, eu vou diminuir para você. Vou diminuir, não vou, vou cobrar zero do custo. Ele vai entrar traz o Brasil e faz, a, e faz o povo comer. É esse tipo de empresário que o Brasil precisa. Mas observando o uh, senhor estava pegando escola. Difícil. A, BBC fez tá um... falando, a, a BBC fez um documentário que a quantidade de leite do Brasil entraram na Europa que é uma coisa assombrosa. Né? Chegando a quantos milhões de litros de leite entrado pela, pela, pela parte do Laticínio. que Porque o povo brasileiro dos 500 milhões, é... metade do povo chega a tomar meio sacos de litro. Dentro da linha médica, como você vê um negócio disso? Ó, o baixo não passa de menos. O baixo não passa de menos. O baixo não passa de menos. Então eles, ó, o baixo. Falar, não, eu vou. Dar o baixo. Fala assim, não, ah, eu tô jogando o baixo para lá. Mais ou menos, o que não carne, ovo e tudo. E tu, menos fica aqui. Então, basta dizer que a pessoa, nós, brasileiros, né, somos aquelas pessoas que aceita tudo. Nós estamos aqui aceitando tudo. A corrupção. Então, nada está parado. Tudo muda. E o Brasil, essa crise moral é proveniente já do sistema do ritmo, que já veio lá dos anteriores, na Dilma, que é, não consegue, porque já veio, já é, é, a mudança está aí. É hora de mudar. Mas a Diana é, é médica. Para o nosso público da UAR, que está nos assistindo agora, é um conjunto de leis e princípios que ele diz aqui, do Hermes Gis, que foi um grande sábio que teve no um Egito, né? Que formou, conseguiu esses conceitos, Eles estamos analisando de forma moral o Brasil, analisando moral dentro dos princípios dessa lei. então não estamos entrando em dados estatísticos, de órgãos e estão estamos só tocando algumas questões. E então, desse princípio, do, da polaridade, como você falou, do esse tipo mentalismo. Há um mentalismo negativo no poder do Brasil? Não é negativo, é exploratório. É exploratório. Exploratório. Que já desde 1500, né? Um, antes o pessoal é, colocava. É, que nós éramos, o Brasil era países, que não tinha civilizado era países de macacos. depois país terceiro mundo. Aí, depois se desenvolvendo. depois existe de, geograficamente país, é, país periférico. Inventa-se uma realidade substancial. Para esconder a, a ah, idade da lei da polaridade, uma das questões vagas é sobre a lei da vibração. Tudo segue uma ordem de vibração constante permanente que vibra. É, as forças positivas que estão no Brasil não reuniam é em um corpo operativo de tal nível que possa vibrar contra essas forças negativas que estão atrasando a coletividade, como você falou, que é exploratória. É e moral dos pontos de vista. Ah, se, ah, sim, historicamente sempre teve os princípios de mudança. Nada é? está parado. Segue o ritmo. Hoje o Brasil está em condições de fazer mudança. Não a mudança que teve da Guerra Fria, os militares com, a, com o exército, estão pedindo o um exército para vir, mas se vir qual é essa mentalidade do exército que. que o exército que vai mandar, é, que vai modificar, mas estou voltando com o mesmo exército, com um o exército que está na caserna, que tem os seus benefícios. O mentalismo antigo. O mentalismo antigo ainda. Temos que ter um exército com mentalismo diferente. Um outro projeto. É um outro se vir. Mas não quebrando a lei. Pelo artigo, pela Constituição, nós podemos fazer o fazer fazer referendo popular. E isso deixou a brecha na Constituição. A Constituição brasileira deu o deu, deu referendo. Na, teve o um referendo em 93 sobre o presidencialismo e o parlamentarismo. Mas o pessoal não sabia que era o parlamentarismo e o presidencialismo. E o, uma boa parte dos políticos ainda querendo se manter é, no poder. Né? O, o cachorro quer sair, tá? dá para você ver. É ao vivo, né? Então, quando se fala de votar os militares, tem que ter dentro da legalidade. E essa legalidade, ela não pode ser mais como uma legalidade de 64. Porque é, lá era, olha que o tempo mudou, era bipolar, o mundo era, para o povo que, que me entende, tá aí mais ou menos, que mais tá ouvindo a gente? Na época o mundo era bipolar, ou seja, a União Soviética, hoje a Rússia e os países tem lá, e que era comunista, que era dito comunista, que o Estado controlava tudo o que ele tinha, e os Estados Unidos, como o princípio a Alemanha, os outros países capitalistas, onde a propriedade privada vai além e ela se mantém. Mas no, na própria Constituição Brasileira, nós temos que ver que a propriedade ela tem que ser uma propriedade social. Agora é a pergunta que está, que fica no ar. Sempre esse princípio de mentalismo, que é uma sociedade, que deve ser uma propriedade social, a Constituição, o povo brasileiro está se beneficiando dessa lei de mentalismo? Analisando a estrutura, moral não é uma propriedade privada no Brasil. Não estou falando da socialização dos meios de produção. som. Ela não está se que tudo que é produzido aqui é produzido para fora, né? E o que é produzido aqui são as multinacionais que vêm. E vêm com uma tecnologia já, já pré-montadora. é A GM monta, a Toyota monta. eles não vêm aqui para falar assim, não fazer no país. Aqui na época, aqui, aqui teve em São José dos Campos, ele está falando em São José dos Campos, teve um, um que você conhece bem, um, o Sobral. Ah, sim, sim. Um, um, um histórico, um, tá. o Sobral, o Sobral, o exército não errou de tudo na época não, não, de 64 Não, não, não, nada. não, errou não. O Sobral, ele fez uma, ele fez uma, uma boa uma boa dinâmica de industrialização na área de São José e Santander. Em dois lugares. Ele perguntou um lugar qual São José, Ele falou assim, oh, vocês querem montar? Eu dou a empresa, sim. eu dou o lugar, eu dou, é, eu, eu, eu crio o, o parque industrial, vocês vão ficar 20 anos, não vão pagar imposto, não vão pagar nada, mas vocês têm que ir produzir aqui. Fazer a posição, então o Brasil deu, deu um milagre brasileiro. Deu um, milagre brasileiro. Deu um milagre brasileiro foi acontecido esse, esse projeto baseado nas ideias de, de, de Sobral. Que bacana! Mas voltando à lei hermética, nós estamos hoje dentro do contexto de hermético-moral. Ouvimos atentamente sua observação, e é Mas diz -se o seguinte: lei hermética, tudo tem seu oposto. Tudo tem seu contrário, tudo tem seu ritmo, tudo tem seu, a sua sequência. Aonde está o nosso ritmo, Se tá está no livro que você já disse, a ao contrário, Nas imoralidade. Seguir o bem, onde está? O bem é que o povo, ele, é um povo ainda que, que, que tenta manter a alegria, tenta viver no seu cotidiano meio triste e meio alegre esse que é o lugar meio triste e me meio alegre ele, ele quando ele chega no final do mês ele está desempregado e chega é, tá no final do mês se ele tem emprego se ele ganha um pouco mais ele vai ele vai é, comer um churrasquinho hum aumentar ainda, ele vai lá gera a economia. Aí se ele tem mais dinheiro, ele vai e compra. Vai e... Então, o mercado interno tem um potencial enorme. O brasileiro, o brasileiro não, ele, não, é praticado. não é praticado. A microeconomia brasileira é relegado. Por isso que eu falei, se deixasse um aviso de início, chegar e falar, deixa então o produto aqui para essa, esse custo. estão falando em energia, energia eólica, aí na uma indústria lá em, lá em Sorocaba, que ela exporta para vários países, ela exporta. Ela está falando em crise energética. Lá dá para fazer um polo que gera pelo menos três três né, galatas, em um dia sabe o que é isso? sustentar mais de dez mil famílias e é, é com arte nós estamos exportando e estamos pensando em fazer o que foi um dos erros do bem e do mal do outro do, do, da época do Nietzsche em 1964, que ele estava em nós diferente, o Brasil precisava de uma política onde é, pudesse fazer o poderio dele como uma superpotência, para o Brasil micro e para o país do futuro, como esteve o aí. o país do futuro, a educação a Então, aí o. Esse, esse, esse modelo inimigo que o sujeito, nós temos condições, nós gostamos de, de coisas boas, mas ele gosta de, de, de poder. Gosta do luxo. Ele gosta de luxo. Tem, aí ele quer rir um pouco de dele na televisão. Ah, ele fica olhando lá na televisão, lá ele falava, ah, como eu queria ter aquela calça? Ai, ah, como eu queria ter aquilo lá? Então, como mas só que é o sonho acordado é, é um sonho que é. Que, é, é, que é aqui que a gente o fala de mentalismo né o mentalismo é a substância e tá é substancial algum... tá substancial é <risos> hora eu fico com vontade de ter aí o cara fala o cara não tem um camaro aí que entra o princípio de de, de polaridade mas o camaro gasta gasolina pra caramba ó. É, os gastos são enormes <risos> o, a, inventaram um carro um ar que é bonitinho é, é, tri, é, é triciclo você cabe ali, não cabe muito tem, tem cidades que prevengiram o, o metrô mas não, não tem quase nem carro não tem nem carro Madrinho. de várias cidades, de Estocolmo não tem não. não Estocolmo que já nem carro o pessoal usa, sabe que transporte é prioridade transporte público Qualidade. De qualidade. Então, ah, o transporte, o trem bala que era para sair, não saiu? mas tem bala virou... Já virou canhão? É, que... é, virou canhão. Canhão. canhão. Mas a pergunta mais séria da noite é. Segundo a lei médica, toda causa tem um efeito. Se essa causa chamada o Brasil, vai é ser moralidade polícia, ele que se Vai dar onde? Vai levar o socorro aonde? Que tudo é uma é, causa e efeito, segundo o Médico. Então, é o, essa causa e efeito depende da, do, do ritmo. O ritmo da, da, da vibração. Mas a vibração do povo é do de jeito. A vibração da mão da é rua e vem o povo de cabeça baixa. Então, mas só que é, é essa cabeça baixa tem que ter pessoas que tem que buscar essas vibrações nos movimentos para vai ser 18. Vai ficar pedindo de presidencialismo, não vai adiantar nada. É isso do parlamentarismo. O parlamentarismo dinamarquês é assim. O que, que é? É unicameral. Não tem Câmara. Não tem Câmara. Não tem Senado. Só existe. Duas, são 187. 7, eu vou colocar, colocar para ficar mais fácil. São 99 cadeiras. Para não dar empate. E aí vai dar a menção de censura e a menção de, a, de aprovação. Então, se eu faço, se eu sou do poder, foi eleito, no caso lá é parlamentarismo, não existe, aí essa moção, a, de, a moção de de ajuste, é a moção que eu falei É de ajuste. A moção de aprovação, ela fala assim, é, você está certo no seu, na sua economia. E a moção de desaprovação, desarticula o governo, sai o governo, entra outro. No Brasil são cinco anos para aguentar. Para aguentar. E a lei, e a, o sistema judiciário da Finlândia, nem na Suécia, pessoal, da Suécia, o pessoal fala da Finlândia, o sistema judicial, ela é também o sistema parlamentarista. Ela, a justiça lá, ela passa por um juiz, que é um juiz, esse juiz vai analisar sim ou não, não deu... Vai para três vezes. Se der desempate e tal, a pessoa ganha a causa ou não ganha a causa. Sei. E não vai para o vácuo, não vai para a jurisprudência. É individual. é individual. Cada cidade. Bacana o modelo parlamentarista. É esse é o tipo de parlamentarismo. E o parlamentarismo que o Brasil pode hoje fazer Zé, é, é, o, é o parlamentarismo de ritmo. Da biometria, nós podemos fazer uma constituição. É pela constituição, nos reserva vai ser referido, Nós temos que ter uma lei que, quando pode ter presidencialismo, quando uma lei vai estabelecer, nós vamos poder fazer um centro, botar um centro com uma organização internacional. Então, nós vamos fazer um, colocar o dedinho ali e votar sim ou não. Pela política. Que legal, é interessante, hein? Então, é a Essa política. Isso, isso, isso é a democracia direta. Isso é uma democracia direta. É a democracia Do de que? Da... Isso é, é, é a democracia direta. Como está sendo explicado aqui. É uma democracia onde a gente pode. Você pode usar o cartãozinho. Você pode. Na, fazer um centro, um, tudo um banco de dados organizado por por pessoas pessoas dôneas, pessoas capacitadas onde tem ali observadores internacionais até onde você vai colocar pode até ter um no, no seu celular mesmo um é, código lá que você pode mas uma vez dá tá, tá, então você tem você um, é consegue ter mecanismo hoje a tecnologia da fazer essa democracia digital parlamentarismo digital é só uma observação, não precisa usar o povo do ar, especialmente o povo do As nossas praças, ultimamente, vocês têm observado que estão tirando os bancos delas? Então, diversas de praças, eu sou um grande jogador de praça, hein? Eu <risos> tenho <risos> observado que estão tirando os bancos das praças, vocês têm observado isso? A praça aqui do satélite, em cima, foi de todos os bancos. Então, é o seguinte, não desculpa, desculpa da violência, Vai ah, ter mais mobilidade da polícia andar dentro da praça. Ah, isso sem pedir a opinião pública se pode ou não pode tirar o banco. Você já viu na história da humanidade praça e banco? Claro. Eu não vi. E sempre porque ele sempre pelo menos. Um... Então, agora eles vão se tirar o banco da Tim Jones. Tiraram da Conego Limo, que é a praça tradicional de Estudos dos Campos. Tiraram e não deram satisfação porque tiraram o banco. Ninguém pode sentar mais, é, toda, é, o pau fala da cidade, gente... Por que esse fenômeno? Por trás disso tem alguma coisa oculta que nós estamos estudando aqui da lei hermética. Sabe por que eles estão tirando nossos praços? Ah, não, você vai falar? Para falar! É. Por que eles estão tirando o banco nossos É praças? a parte jornalística dela, né? É porque existe um grupo que está no poder aqui na cidade, que eu não vou citar nome. Certo? que quer transformar as nossas praças em redutos religiosos, certo? Então cada praça vai ser um reduto de uma religião, determinada determinado x, e os bancos atrapalham colocar caixa de som, colocar tudo. Oh, Essa é okay. só uma observação. Porque eu estou pegando um ganchinho, você está falando sobre digitação, ninguém pediu opinião a ninguém, ninguém, sobre a questão das praças, esses iam tomar as medidas. O, o, o vereador, no caso do parlamentarismo, também é, é o, o, primeiro, o primeiro prefeito. Seria o primeiro prefeito. Ele pode ser desarticulado também. Pela pode maior, ser desarticulado. É, é, é, é o parlamentarismo total. não É total, o parlamentarismo, é total não é o parlamentarismo é que eu parece é eco e nem dinamarquês que é, é só pessoal Não, é o parlamentarismo. tá então, prefeito, parlamentarismo para o governo e para o primeiro-ministro. Então aí se cria um conjunto que o, o, o Estado, o, o, o governador não vai ocupar o presidente, ele tem que assumir as proporções dele. Nossa, que é interessante, hein? Então, então é o primeiro governador, o primeiro, primeiro prefeito, então você pode, através é. do. Não estamos gostando da política, o, o vereador vai lá, entra com a menção, né, a menção contrária. Chega lá, não e fala sim ou não, e aí você elege o, o, o próprio parlamento, elege o novo prefeito e vai fazer uma nova política, e não fica sempre cinco anos, porque não interessa a mudança do sistema presidencialista brasileiro. Em 82, quando eu quando estava lá, quando estava é, esse tema, que foi, foi em 93, foi feito o referendo, queria ou não. Ah. Eu fui a favor do parlamentarismo. E eu era de um partido que eu nem, eu nem vou falar, você tá, ah. né, fala. É. Eu, eu, eu, eu, eu, eu queria o parlamentarismo, mas o pessoal quis o presidencialismo. Já vou falar logo. Vou, você não adianta ficar ocultando, né? Senão eu vou dar um princípio. Não. Eu vou falar. Fala. Eu era do Partido dos Trabalhadores. Na época... Eu fui contra o Lula, ser sistema presidencial, e falava se não, nós, nós, nós queremos gente, nós queremos mudanças, mudanças, tem que se ter no sistema parlamentarista, mas só que a vaidade do presidente Lula e do grupinho dele, da DS e da, e da articulação, que dentro do PT tinha várias, um, várias articulações... <risos> quiseram manter o parlamentarismo. Bom, o presidencialismo. Porque eles queriam... Uma... É então, porque eles queriam... É, porque era a época da Revolução Socialista. Não vivia no socialismo. Então, eles achavam que o povo Sou. ia o, o sonho deles iam ser o presidente. <risos> igual, e aí veio o Bobachoff e mudou tudo. E aí eu saí do partido. Está melhor o que aconteceu. Não uma coisa boa, presidente. Então, o princípio tem o um micro e o um macro. O micro e o macro se combina. Se o micro vai bem, o macro vai bem. No Brasil parece que é um cara ativo. É. Nem o micro, nem o macro, nem o macro, nem o micro se combina. Não, nem o micro, nem o, macro. o micro O micro fica, nós ficando aqui com o micro olhando, com o micro. <risos> E aqui virou um caso atípico, pois é que é tudo aqui parece é um laboratório de pesquisa. É que parece que é tudo ao contrário negócio, né? <risos> Faz esse modelo, entra esse modelo. vem é, é o FMI, tudo. coloca isso, vem o, o doutor Tesouro é agora. um caso atípico. Aqui o, o, o que é o, não é um caso atípico, é o mentalismo que veio aí. É um mentalismo, Que, é um que veio aí, que tá aí, aí. Esse né? é um é um mentalismo retrógrado. Retrógrado é um ultrapassado rejuvenecido com forças novas. É aí que funciona o mentalismo, que na lei do, da vibração, a lei da vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Aquele que compreende, se você compreende, que você vibra com toda a intensidade, seja quando você vai para vacilo, ó, ah, o que, que aconteceu comigo, que maravilha, é um milagre. As pessoas pensam que um o milagre ela vem do céu. Ela pode vir, ela vem. Mas se você não vibrar, vibrar de forma além do infinito. Do, do, do infinito. Vibrar, além do mentalismo, vai vir o bem. Eu infinito com finito. Você é infinito e infinito. Você está no meio. Todo você meio. é finito e infinito. micro e, e macro. Os dois juntos. E a economia funciona assim também. micro e macro. Tudo se que está em cima tem embaixo, e tudo que está embaixo. Embaixo está em, tá em cima. cima. Se eu Se está em, em cima ruim, embaixo também vai estar ruim. É o caso que está tipo do Brasil, então? Em cima tá ruim, embaixo tá ruim. O povo está ruim. O povo está é, tá sofrendo. É, eu nunca vi em toda a minha vida, nesses últimos anos, minha vida, um povo tanto que abaixo, que não estou vendo normalmente. Ah, eu só estou lembrando o Sinal assim, época quando eu estava assim, já vi é. o povo alegre algumas vezes Ah, vi bastante. Era, né? um campeão. Bravo, essas coisas, essas não, coisas. Coisas. quando eu estava em 70, quando era programa Milagre, né? aí não podia falar nada. Ainda bem, o que será que inventaram? Aí eu estava, todo mundo trabalhando, todo mundo alegre, todo mundo assim, televisão, é, todo mundo fazendo aquelas coisas, todo mundo conversando, não tinha, tinha aqueles bandidinhos, né, chamados que era Nossa, folclórico que é o ah o balanço folclórico o, o, o, a lua cidade tem é, é. agora, agora a violência aumentou porque as pessoas têm não, a vibração do mal vibração do mal do que mal. é o mesmo que está lá em cima o nosso é eles vibram o, o marco é, por, por os políticos a maldade deles são tão grande são odiosos são odiosos e, e, e egoístas e, também, né? Egoístas e tudo isso. E aí cria a neurose brasileira, uma neurose em que eles, ai, nós somos coteadinhos, ai, nós precisamos deles, ai, mas nós temos. Agora eu falei para vocês: a democracia tem que ser, dia 18, parlamentarismo. Mas de ficar contestando, mudança, mudança da... quero voto militar. Bar. É, o sistema parlamentar funciona. Funciona porque ele tem ritmo rápido. Ritmo rápido. E você pode é, dissolver, é, fazer uma dissolução do poder numa crise numa crise política imediatamente no voto digital. Ou seja, esses sete fenômenos que estamos vivendo no Brasil de crise, dentro do regime democrático parlamentarista, nós já tínhamos ouvido entrar no outro primeiro-ministro resolver a questão. É porque na, na, na questão da correspondência, correspondência é, eu, homem inteligente, conheço o que está acontecendo e me vende através de homens de vibrações uma coisa escondida no voto rápido no voto parlamentarismo essa coincidência esse conhecido já vem rápido e pronto, matou e nada ficar dizendo desconhecido ah, o cara, vamos buscar lá, vamos ver lá, o cara sabe que é corrupto, cadê nele? O povo vai lá e é... fica. É o, maior, o poder mais, mais, mais acentuado, mais em relação ao parlamento, as instituições, tudo. E a instituição voltava o povo voltar para a instituição, ciú... não ao o contrário. O presidente ali, o, o, o, o povo tem que atingir hum. a crise eternamente. Que, a, lá em cima está o micro. Está o micro. E é, nós somos um macro. O macro, aqui embaixo, na maioria. é Micro em, em relação ao poder, nós somos um macro. Só que nós não sentimos o um macro porque o micro, ele dá a realidade substancial, o mentalismo. Isso, eles se oculta em, né? nas situações, nos contextos do dia a dia. Né? ele se oculta Aí, vibrando, né? fazendo essas vibrações, aí nós temos o um ritmo para fazer ritmo. com firmeza mental. Com firmeza mental. Um, um equilíbrio. Um equilíbrio. Moral. Moral frente a essa sua frente a essa imoralidade que está tendo aí. Que é o mico que está aí. Exige o máximo. Então buscar o eterno, Deus, é. ou, ou sua própria razão. Sua própria razão. Ou buscar o infinito, buscar toda a energia para falar assim, eu não quero! Viva uma sociedade de esporte desse jeito e através de algumas ideias que eu lancei agora para vocês que a parte parlamentarista. É um dos melhores governos que tem no mundo, e tem dados resultados positivos. Porque né? é, tudo sobe e desce, eles já subiram. Tudo sobe e desce. Eles já subiram. Eles já subiram, Tem que eles descer. Estamos estágio, mas nós estamos ainda no baixo. É, no principio. Mas é né? é médico. Mas Nós estamos no baixo, mas então nós estamos subindo. Nós estamos descontentes e vai subindo, e vai aparecendo as ideias. É, e a, a perversidade é uma coisa impressionante. Né? Eu estava lembrando um caso meu específico, eu estava em São Lourenço de Minas, ele estava sentado numa uma sempre ele sentou parceira, né? E eu observei lá que a empresa de... A maior exportadora de água. É, são Luiz é uma das melhores águas do mundo, Não sei se você viu né? Ah, tem a Altalina, ferruosa, tem as. Eu não posso ir muito ferrosa, né? Ferrosa não conseguiu. É, né? é. Mas é as melhores águas do mundo, né? Eu achei engraçado, porque achava que aquela água lá era, era organizada e produzida pelos brasileiros, né? Eu fui fazendo pesquisa e sondagem. É um grupo francês que exporta todinha aquela água lá para a França. Desde que de a cidade? Ela deixa a população tem direito a dois litros de água só foi frei tem a filha no pegar água lá <risos> a dois litros já isso é impossível na lei médica A lei é médica é, a lei assim tem a, a, a o caso é está lá fora o mal é pior aqui dentro não é uma acaso não é uma acaso não é uma acaso <risos> não é uma causa não princípio causa efeito né que é o princípio o sexto princípio o sexto o princípio. princípio causa e efeito É um, a causa-efeito, o cara fala assim: ah, ele foi por acaso, não. É uma, simplesmente uma lei desconhecida que se tornou uma conhecida. Lei desconhecida, que se tornou conhecida, conhecida, e aí ela vira um agente em uma diferente força. Uma diferença força. O que acontece aqui então? Uma aparente uma operação de atividade. Da gente. Da gente. Da gente. E uma, uma, uma, uma, uma não uma então, é um acontecimento. Não é um acontecimento fortuito, Então é um acontecimento histórico, por isso que. Histórico. Nada está parado. Tudo segue. Aí, e você para os termos tocam? Quando os temas se tocam, é justamente que. Você acha que os governantes agora que estão com o vão vir no meio da massa? Ah, não, eles não se tocam. Claro que não. Por isso que eles estão correndo. Estão ocorridos. O viário que tem uma degradância cidade de Oeste de né? Passos tá de vestido. Eu tenho observado aí, eu estava trabalhando, que uns passos de vidro fechado, mandou colocar vidro preto, uns anda de raibã, eles estão fazendo. Lá vai eu que deixar o público da Weber. Eles gostavam muito se aparecer, agora estão, estão colocando óculos, mudando o cabelo e tal. Eles estão dando uma outra caricatura de polícia. Perceba bem isso, a modificação que está vendo no polícia brasileiro. E a, e a modificação do sujeito vampiro... A do vampiro? É. é. Aquele que suga. Aquele que está no, no sugando... O, o, tá o embaixo toda, toda a espiritualidade. Toda a espiritualidade do povo Que é o um vampiro É o um vampiro, ele fica velho Tipo conversacional Os é. caras ficam assim, ó É, exatamente Os o, cara, cara, o conhecimento cara, precoce neles né? Então, é. você vai ver o, o político lá da, da, da Suécia no, Ele é movinho, ele tem aqueles... a a estrutura ele, ele, ele fala assim, não, é tranquilo Ele viaja de carro Ele é, é, é de metrô É tá daquela metrô, normal viola é normal As pessoas chegam nele complemento é, é, é, é se fosse normal. É normal, aqui tudo, o venerado amigo, o venerado, o venerado, o venerado, venerado, venerado, é aí é do senhorzinho, é do senhorzinho, por isso que o acaso, o acaso é simplesmente um modo de exprimir as causas obscuras, então acabar, ah, o acaso as causas, o oh, meu caro, tudo bem? Eu vou fazer aquele serviço para você, tá? Pode ficar satisfeito que eu sou o cara que vai fazer as reformas políticas. E que nunca faz. E nunca faz. E fica na promessa. Ele vê as casas dos filhos. o político brasileiro é o político mais promesso do mundo. Entrou no nível até do. do esse aqui famoso, é, é, é, famoso, que eu chamo, que marca os recordes. Eu é. esqueço. Não, esquece é ah, o Diz que o político brasileiro entrou no. que é o político mais promesso do mundo. que eles tem igual. <risos> você nunca se conta. <risos> é tudo feito, né? Como o um ritmo, nós fomos oligarcos ainda vivemos no micro-oligarcos micro os governos anteriores manteve-se o estado a ah, Rússia já viu que estão criando muito cargo político bastante mas, mas muito, muito concurso é, ao é novo na praça é bastante concurso bastante é, concurso e, para, os empregos. É para, para iludir Aquele que está se formando, você, você dá, você você uma oportunidade para ele. A é, oportunidade de fazer, mas é um milhão, pensando uma vaga. Escutar uma vaga. Aí é, tem vários jornais, né? Destaque. Dá destaque, é. Colocar, estão formando leis, então eles, eles, quando as leis são claras, os planos superiores espirituais estão juntos. Estão juntos. Quando, quando, a justiça, estão longe. quando o poder espiritual de uma nação, quando eu falei de, de MRS, eu falei do ego, do do ego individual. Individual. individual. Agora tem o ego nacional e o ego universal. O ego universal seria o máximo, né? todo mundo Não é um máximo. máximo.